Beleza, tô aqui hoje gravando mais um vídeo do Aprendendo com os Erros E hoje o tema é, pergunte ao Zé, no caso eu mesmo vou perguntar pra mim Pessoas no Facebook, Youtube, comentando meu... um outro vídeo meu Me pediram pra realizar alguns testes com perguntas a mim mesmo Teve uma tal de Fernanda Lima, que eu não sei da onde é Que pegou e pediu pra mim, me desafiando Eu subi numa árvore, coisa que eu não faço, eu sou gordo oh, sou gordo Então, Fernanda Lima, me desculpe, mas eu não vou fazer essa porra Aí, pensando, uma pergunta que eu mesmo faço pra mim Por que eu sou gordo? Porque eu como demais eu bebo refrigerante Sem contar que eu como muito lanche mas... Os lanches geralmente me engordam muito Eu fiz academia, emagreci Ganhei massa, agora o que aconteceu? Tô gordo de novo Obeso? Obeso, isso é obesidade Essa pergunta que me fizeram Foi mais um desafio do que eu me pergunta Faça cinco flexões Vou fazer agora, vou tentar fazer Vamos lá Desafio do Miguel Fazer cinco polichinel, Mas porra Miguel É pergunte ao Zé, não desafie ao Zé Olha o cara do gordo Feito Agora desafio do Henrique Cardoso Sair na rua e sair dando várias estrelinhas Eu não sei da estrelinha Henrique Cardoso Toma no seu cu Mas quem vai fazer isso pra mim é meu amigo Alessandro E ele não vai subir na rua, vai fazer no quintal de casa Pode... Agora a Dandessa Silva, outro desafio, porra gente, é pergunta, não é desafio. Ela me desafiou aí na rua e sair dando uns berros. Vai Corinthians pode ver que eu sou corintiano, mas eu não vou sair na rua. Pô, eu tô gravando vídeo no quintal da minha casa, eu não vou sair na rua, eu não vou numa academia fazer os que vocês estão pedindo. Eu vou fazer aqui mesmo. Como eu sou homem cru com o desafio que os outros me propõem, aqui vai o meu pai por <risos> O acabou de me mandar o um desafio, sair com a minha bike na rua e puxar no grau. Eu não sei fazer isso, filha da... Foi mal, mas eu não sei fazer isso. Então tem um primo meu chamado Cauã que vai fazer isso pra vocês. Agora ver. O primo ali vai puxar no grau. Foi a primeira tentativa, essa é a segunda. Vai, Cauã! E última tentativa. Vai, Cauã! Agora eu vou ficar aqui na rua mesmo, porque eu vou cumprir o próximo desafio desafio que foi da Silvana. Ela foi eu comer mato. Mas, puta que pariu. Não vai ter acordo. Estou pegazidinho ali, seu oi Esse daqui não. Eu vou comer isso. Peguei mais um pra poder provar de novo. Eu vou lá e falo. Vamos embora. Desafio cumprido. Agora outro desafio postado por um primo meu, Richard Francisco Antunes. Ele me pediu para pegar três pessoas para postarem uma corrida. Eu sou muito grande nesse desafio para fazer essas bostas, que eu vou ganhar fácil. Vai duas pessoas, porque tem um Zé Ruela que não quer ir aqui. Esse é o desafio, agora eu vou dar a largada. Um, dois, três, vai. Essa aqui foi queimada. Eles correram até lá na esquina à toa, porque não tinha porra de desafio nenhum. Hora de mandar eles correr de novo, porque tinha queimada a largada. As marcas. Um, dois, três, vai. <risos> dois, preparar. Um. Dois Três Vai Caiu de casa. Machucou? Vai, pega aqui Essa vai precisar de uma luz Esse foi o capote da minha irmã E é isso aí, galera Por hoje é só e até mais, se inscrevam no canal quem gostou Curtam, Acordou. compartilhem No Facebook, Twitter, onde vocês quiserem Até no Instagram Obrigado pela sua atenção E até mais um vídeo